dá prazer o documento verdade conheceu os maiores e mais diferentes desejos sexuais pessoas que não têm receio de explorar os fetiches mas Gê, quem é que sente prazer aqui é você é ele é anos sozinhos ou acompanhados adoro que ela se vista dessa forma e também não vou negar gosto muito de servir ela na parte sexual também E tem gente que até ganha vida com isso. Olha, a média das domes, uma sessão de duas horas, que é o mais comum, é em torno de R$ 500, R$ 400, 50 R$ O que pensam os especialistas? Quando a gente fala de parafilia, nós estamos falando de doença, doença da função sexual. E a indústria de filmes, que aprendeu a explorar bem o assunto. Qualquer filme que você imagine, é ah, um filme básico, homem e mulher, sempre tem alguma coisinha tipo o homem dominando ou a mulher dominando. Tudo isso agora no Documento Verdade.